do serviço magnético já que falamos de magnetismo. e assim é e assim é obrigada Cryo. Obrigada, aí ele ressoa brinquem nesta diversão <risos> são figurinhas a cara dele né? brinquem coleciona é como é que é que ele falou? Revisitando figurinhas do passado. Brincando de colagem. <risos> <risos> A cara dele, né? A cara desse grupo de consciências, Chiara. Obrigada por isso. Eu queria te mostrar uma. Eh, compartilhar com vocês uma visão que veio. Ai, por favor, Boa. eu adoro isso. Porque eu não enxergo, Nossa, é bem... né? E... e daí, quando tu fala, eu fico tão contente. Por favor, fala aqui, minha luz. O microfone tá bom ou tá ruim ainda? Tá bom, tá bom. bom, Eu até vou tirar aqui do meu do meu porque tá. não, ele cobriu. Tá. tá dando para ouvir? Tá, tá dando para ouvir. Uhum. Tá. Então bom, no primeiro momento eu vi os ah, irmãos, né, as irmãs trabalhando em cada uma das pessoas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 E ele vivia aquela realidade como se tivesse longe de uma verdadeira realidade, mas em cima de um algo criado através de uma realidade que nem existe. Foi surreal. Eu fiquei olhando e falei, mas por que vocês estão me mostrando isso? Eles falaram, olha o que está acontecendo. Aí tudo foi sutilizando. E em cima, eu vi os trabalhadores da luz recebendo algumas informações de codificação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 Estão indo abaixo Mas é justamente para a gente ver é, O mínimo do básico De quem nós somos tá? Então deixa rasgar Que não é como lindamente os arcturianos falaram Não é para pôr medo É pra gente lembrar que tá tudo bem né? A gente tá pondo as figurinhas para fora Então deixa o sistema cair Ah gente, assim que eu recebo Muita mensagem, ai tá estranho Ai que esquisito, ai não sei o que Ai tô preocupada